Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui Mais um vídeo da playlist De exibições dos carros Clássicos, está passando Playlist aí em cima E como vocês estão Vendo aí na sua telinha aí Eu vou jogar aqui E mostrar para vocês O carro da Brown GP De 2019 Um carrão um carrão Na época 2019 não 2009 eu, eu às vezes quando eu falo 2009 eu me confundo aqui, mas beleza 2009 e esse carro mano na época surpreendeu todas as pessoas né mano que o ele, ele venceu o campeonato de pilotos e, e do carro mesmo né de construtores eu acho que foi do confessor, sim. Eu esqueci agora, mas é, eu acho que foi, sim. Mas fica com essa volta aí de exibição.